Adivinha tá né? a alegria aí e... Tem muita assim. Bem dentro de você É só você querer Busque a sintonia, curta a energia, linda de viver. Busca a sintonia, curta a energia, linda de viver pelas mágicas ondas da Rádio Mundial. Boa tarde, boa tarde mesmo, eu sou Paulo Sérgio Oliveira em mais um programa. Começamos o programa aqui já mandando bala. O cara errando meu nome, caramba. Pô, sete anos de rádio? Ah, não, vou, né? A gente toma um cuidado para falar os nomes certos, estuda sânscrito, estuda hebraico, Pô, e não é o um nome em português? Estou aqui para falar um pouquinho hoje de empoderamento, estou aqui para falar de xamanismo, estou aqui para falar de constelação familiar, estou aqui para falar de despertar de consciência. Queria dizer para vocês que esse ano já começou muito intenso, esse ano já começou com muitas histórias, muitos trabalhos, muitas alegrias muitas transformações, eu já começo a dizer que vai ser um dos anos mais poderosos que eu já tive aqui. É, começo agradecendo a sua audiência, agradecendo as pessoas que seguem, aos meus alunos, agradecendo ao Espaço Terra-Luz, Andréa Trezegalavichus, ah, agradecendo a turma 23 em forma de formação em Constelação Familiar Xamânica, seja um constelador, é a profissão mesmo da nova era. Toque do Despertar, tem o quinta-feira agora, no Espaço Conheça-te. lá com a Marcinha Gleise. Deixa eu botar um pouquinho de música. A gente corre tanto nessa cidade e acaba chegando, né? Deixa eu mudar a frequência. Música de Renato Teixeira. Alô, galera, do Facebook, dá um alô aí. Olhando o cavalo bravo seu livre cavalgar, passou-me pela cabeça, uma vontade louca de também ir para o cavalgar, de também ir para o cavalgar. Coração atrevido, belas e curioso, olhos de vento. E, banhoso, e lá vou eu mundo afora Montado em meu próprio doce E lá vou eu no mundo afora Montado em meu próprio dorso, Olhando o cavalo bravo No seu livre cavalgar Passou-me pela cabeça uma vontade louca De também ir Para o cavalgar De também ir Para o cavalgar Coração atrevido pernas e curioso Olhos e bem divino Que ouvidos e boa e maioso E lá vou eu Lá fora Montado em meu próprio doce, e lá vou eu no mundo afora, montado em meu próprio doce. e lá vou eu no afora, montado em meu próprio dorso. Ah, caos, caos, Cavalo Bravo, uma música de Renato Teixeira, é uma alusão a gente sempre tem tenta e consegue trazer uma mensagem, o cavalo, na Índia, é chamado de Kalki, o poder da libertação, no xamanismo significa o poder. E o que é esse poder? Ah, já falei aqui várias vezes sobre o arquétipo do poder. O poder surgiu desde que o ser humano foi capacitado para viver nesse planeta. Ah. Jesus já falava, né? Bem depois disso apareceu um cara chamado Jesus, apareceram vários, mas vós sois deuses. E é verdade, você é Deus. Talvez por alguns dogmas religiosos, a gente foi afastado disso, com as promessas do, do religare, a religião de ligar você a Deus, ninguém tem esse poder a não ser você. Né? E as pessoas se desacreditaram. Eu também falo dos arquétipos, né, nas minhas palestras, o arquétipo do super-herói, do cheio de poderes. Os super-heróis surgiram no pós-guerra, no final da Segunda Guerra, apareceu o Capitão América, a, a autoestima da humanidade estava muito baixa, muito baixa, mediante aquela destruição toda, tanta morte, tanta solidão, tanta saudade, tanta perda, tanta destruição, e surge o arquétipo do super-herói, né, Seria aquele sonho de a gente ter muitos poderes. No inconsciente do ser humano, há esse desejo, esse desejo de realmente adquirir poderes para se transcender a vida. Mas o maior poder, porque isso é só um arquétipo, aquilo serviu para levantar a autoestima da humanidade, como eu disse. Mas o maior poder é você não precisar fazer nada para ter poder. O que, que é isso? No xamanismo, a gente tem um arquétipo de que quem faz força perde poder. Toda vez que você encana com um assunto, você perde força para resolvê-lo. Toda vez que você insiste racionalmente em resolver uma questão, você perde poder. Jean, abaixa só um pouquinho o retorno para mim aqui. Estou com bem atento, estou com de lobo hoje aqui. Eu trouxe o lobo, o lobo é a figura do professor né? no xamanismo. Mas voltando então ao arquétipo dessa música, cavalo bravo. Bravo no sentido de ter firmeza. E você vê que o cavalo, né, ele tá pelo mundo afora, no próprio dorso, isto é, ele não depende de ninguém. Bonita essa letra de Renato Teixeira. Ele tá, e lá vou eu no mundo afora, montado em meu próprio dorso. Isto é, você não depende de ninguém. Você não depende de nada, você não depende de um evento sequer E você não depende de aquela pessoa ou aquele dinheiro aparecer na sua vida para você ser feliz Isso são coisas que a gente aprendeu Que contaminaram o inconsciente coletivo, a pensamentosfera Já expliquei o que é isso aqui em outros programas Você acha lá Paulo Sérgio Oliveira com dois Hs no YouTube E você vai achar vários programas meus Explicando o que é isso, a pensamentosfera Você pega medos, você pega desejos que não são seus então, esse arquétipo do poder, do cavalo, de, de correr montado no próprio dorso, significa você não depender de nada, a não ser da sua essência. Na Índia, é chamado de Kalki, Kalki, é o cavalo da libertação. Esse arquétipo do cavalo é muito forte. É o poder de realmente você não precisar fazer força para viver. Aí você traça a vida como ela deveria ser traçada. Porém, como fala na minha música, né? Ó. Ampliar a consciência e ver ao que conduz Há de trilhar por trevas para se achar a luz Como é assim? Há de trilhar por trevas para se achar a luz, né? Claro que aí a gente está metaforizando. Você vai ter que conhecer uma parte que você exclui, uma parte obscura de você mesmo, para você galgar o caminho do poder. O arquétipo da ferida sagrada, que eu falo bastante do xamanismo, isto é, talvez, olha lá meu ouvinte, o ouvinte rotativo que nunca me, me ouviu aqui nesse horário novo, talvez o seu maior defeito seja a sua maior qualidade. Onde você esconde o seu maior defeito, a sua maior vergonha, pode estar escondido o seu maior poder. Né? Eu contei o, o arquétipo do, do Silvio Santos, que tinha uma dificuldade de falar, quase a gagueira ali foi, né? e virou um dos maiores comunicadores é, do Brasil e do mundo. E a pessoa, se ele se esconde atrás disso? Ele teve que olhar para isso. Então você olhar para os seus medos, você olhar para as suas vergonhas, a constelação traz muito isso, porque você olha com a alma, né? Quando você olha, aquela coisa que parecia um bicho perde poder. E você, não, não que você domine ou mate esse bicho, não, ninguém se livra dos medos. Você integra o medo como poder. Ninguém se livra das vergonhas, ninguém se livra das dificuldades ou das carências. Esse arquétipo do xamanismo da ferida sagrada diz que carência vira competência. Olha que interessante. Tinha uma frase que eu falava muito no Facebook o pessoal pedia para eu, eu colocar. Uma frase muito bacana. Gê, eu acho que travou aqui, não né? foi isso? É, é deu uma travada, mas voltou já. Voltou já? Voltou. É, uma frase que o pessoal pedia para eu falar, é, para eu escrever no Facebook, que era assim: Eu escrevia sempre de manhã. Se correr, o bicho pega, se ficar, o bicho come, e, e se medita, o bicho some. Então, essa frase fez muito sucesso. E aí, depois eu, eu vamos ler, eu fui além dessa frase: O, o bicho não some. Quando você desidentifica, você não se livra, você simplesmente traz ele como o seu amigo, né? como o seu poder. Eu já faz, fiz outros programas aqui falando sobre a questão do ego, né? É assim que a gente faz com, do ego, com o ego. Ninguém se livra do ego, cuidado com essas pessoas que falam isso. Elas não têm conhecimento filosófico ou terapêutico ou psicológico. Quando uma pessoa está desestruturada, a primeira coisa que a gente estrutura nela é o ego. Então você não se livra do ego, não. Você transita nas esferas de colocar esse ego a serviço da vida, a serviço ah, de algo maior, e você não está dominando o ego, ele está a seu serviço. Ele está integrado. É a mesma coisa. Ontem foi dia de São Jorge. Ah, eu sou devoto de São Jorge, algum Os trabalhos mais fortes meus, lá, quando eu trago as canções de algumas eu sei... Eu só coloco essas canções nas horas mais, né, mais pesadas. Ok. O pessoal fala, mas São Jorge mata o dragão? São Jorge não mata o dragão. São Jorge domina naquele momento o dragão, certo? E integra esse dragão. E o que é o nosso dragão? É o nosso ego. É, que se alimenta da, dos nossos medos, da nossa má administração das nossas emoções, já falei aqui do corpo emocional, que é fundamental. E aí a coisa fica, um campo, né, um campo de concentração, como dizia minha, minha querida mãe. Isto é, a coisa se perde quando você deixa esse monstro dominar as coisas. Então São Jorge ali, aquele arquétipo né, do cavaleiro em cima, com a lança apontada, pode ver que o, o monstro não está morto. O dragão não está morto. Ele está dominando o dragão para mais tarde integrar esse dragão. Deixa eu cantar uma música que o pessoal pediu tanto aqui. Ó. Nossa, quanto tempo que eu não canto mais. Eu não lembro a letra, mas eu, eu gravei um áudio na lista de WhatsApp lá. 11 -91 19 -15. Lua de São Jorge Lua deslumbrante Azul verdejante, cauda de pavão Lua de São Jorge, cheia branca inteira Ó oh, minha bandeira, solta na amplidão Lua de São Jorge, lua brasileira Lua do meu coração uma homenagem aí a algum São Jorge, explicando esse arquétipo que é importante. Então você não se livra do medo, você não se livra de uma raiva, a raiva é a tua energia criativa. Você não se livra de uma tristeza, isso aí pode te levar até a libertação de toda a carga ancestral. Quando uma tristeza bater a sua porta dentro de você, isso é um arquétipo, né gente? Não, a tristeza não vai lá, ó, ó, né não é isso? Isso é uma metáfora. Quando a tristeza bater em você, entenda que por trás dessa tristeza que bate no peito, em vez de fugir, querer ir para balada, querer se drogar, querer tomar álcool né, para fugir da história, quando isso acontecer, mergulha nisso. Você vai perceber que talvez você esteja libertando muitas coisas suas e muitas coisas os seus ancestrais. Isso é empoderamento. Entenderam? Vou falar em poder, agradecendo a galera aí. Como é que tá o Facebook aí? Eu quero um... Tá bombando. eu quero um, uns positivos, uns corações. Alô, galera. Alô, galera das listas do WhatsApp. Grande espírito de força. Grande espírito de amor. Desperta o mundo ao som do meu tambor. Desperta o mundo ao som do meu tambor. No toque honra do eternidade, na pele clama o reino animal, na batida firma com autoridade, a madeira envolve o mundo vegetal, grande espírito de força, grande espírito de amor, desperta o mundo ao som do meu tambor. desperta o mundo ao som do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 Mostra aos seres que amor traz ela a verdade Sacramenta que não há separação Usa o tempo pra ensinar a unidade Só se cura quem aceita a lição Grande espírito de força Grande espírito de amor Desperta o mundo ao som gritando Desperta o mundo ao som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 Desperta o mundo ao som do meu tambor Desperto o mundo ao som do meu tambor Tô correndo com o tempo aqui, uau! Essa música tem mais uma parte que eu não cantei Porque eu tô correndo com o tempo aqui Gente, quinta-feira agora eu tenho Toque do Despertar e Constelação familiar Xamânica Espaço conheça 5583-1469. Vai acompanhar esse trabalho. Vai escutar as histórias de tantas mudanças, transformações. Com percepções como essa, né? Isso está no meu livro também, o 11 Passos para o, para o Despertar. O um livro da Madras, terceiro título mais vendido da Madras. É, poxa, e ali tem milhares de livros, né? Fico muito feliz com isso. E eu, eu falo muito nessa questão do integrar. A gente aprendeu a fugir de algumas coisas, fugir de algumas questões. Eu estou olhando para duas câmeras aqui, estou né? meio a meio. É, três câmeras, tem mais uma ali. É. E Integrar ao invés de fugir, incluir. O que, que a gente aprendeu a fazer? A gente não gosta de algo excluir. O que, que a constelação na visão do inconsciente diz? Tudo aquilo que eu excluo ganha mais poder do que eu. Isto é, eu perco o poder, já que o assunto de hoje é esse empoderamento Olhando para as coisas que a gente excluiu. Né? Então, eu não excluo mais, porque eu não dou poder para aquilo. Eu olho para aquilo. Nem que for para olhar, então vamos falar de uma pessoa que esteja te atrapalhando. Antes de romper, você pode romper. Ruptura é necessária muitas vezes, mas olhar para isso. Olhar como? Entender que você atraiu aquela pessoa. Entendeu? Entender que as pessoas sistemicamente são colocadas no seu caminho. Aí tudo bem, a sua decisão de incluir, né, de tentar, se essa pessoa continuar te atrapalhando, você, mais cedo ou mais tarde, se você tiver uma missão, ainda mais a serviço, essa, você vai ter que sair da frequência dessa pessoa. Mas, não simplesmente né, cortando, integrando, olha, eu tive que excluir essa pessoa, mas algo em mim atraiu essa história. E qual é o aprendizado dessa história? Não é isso? O que, que eu tenho que aprender com isso? Então, todas as nossas histórias devem ser olhadas. O que, que a gente aprendeu? A se livrar delas. Incomodou, se livra. Incomodou, se livra. E, na verdade, você não está caminhando quando acontece isso. Você está fugindo. E você não vai para frente. É uma ilusão. É uma ilusão, é um maia. Né? Na índia a gente chama de maia. Você achar que você está caminhando para a vida, para frente, para a evolução, fugindo das situações. Não, Não, isso não acontece. Porque essa situação, ela dá volta. Ela volta com mais poder. Se ela foi colocada ali para purificar, para lapidar você, você acha que você vai fugir? Ela volta. Pouco tempo para falar aqui sobre tamanha profundidade. Mas as pessoas que mergulharam no que a gente chama de sombra, as pessoas que iluminaram a sua sombra, são as pessoas mais felizes que eu conheço mais prósperas, mais saudáveis. Essa é um, um, uma das entregas mais bonitas que o xamanismo terapêutico, dentro de um estudo filosófico, traz para a gente. Tá? O xamanismo não é só acender a fogueira, não é só tomar as medicinas, eu gosto muito, quem me conhece sabe disso. É também trazer uma profundidade no entendimento da vida. Na minha lista de WhatsApp, 11-991-19-7915, 11-991-19-7915, eu passo sempre a minha agenda e passo também algumas, alguns arquétipos, alguns áudios, alguns vídeos, alguns ensinamentos dessa, dessa minha jornada, dessa minha caminhada aqui. Temos um minuto, é isso, Jean? Um minutinho? Nesse minuto, queria agradecer ao Alexandre eh, Porto, que está os trabalhos técnicos, ao Jean... A Rádio Mundial, quero agradecer você ouvinte, quero agradecer a galera do Facebook, mesmo que não esteja a galera que... você vai ver só quanta gente que aparece depois aí. O meu canal no YouTube também tá... tá muito bem, obrigado. Tem uns filmes que a gente tá fazendo, tô gravando um clipe da minha música, O Poderoso Dom da Gratidão. Logo, logo tem mais novidades por aí. Eu agradeço a Deus, agradeço a minha missão, agradeço a minha família. Semana que vem estou de férias, graças a Deus, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, ao pai maior eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço, eu agradeço Agradeço essa missão maravilhosa que Deus me deu Agradeço aos amigos, agradeço a minha música Agradeço a todos os acontecimentos na vida A serviço de algo maior Meu nome é Paulo Sérgio Oliveira Assim Falei, Raus